que também tem pedra só que tem a pedra já com veio e é diferente agora a fundura está no outro vídeo se vocês verem o vídeo de trás vocês vai aprender a fundura é... aí vocês vai aprender que por exemplo se eu quero vamos dizer assim que tem ouro aqui dentro então falar onde? se esse ouro tiver com mais de 50 metros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 Na quarta-feira nós vamos ter uma live a partir das 5 e uma, uma boa tarde Maurício Mococa.